O mercado como um todo está com muito medo. O Banco Central americano aumentou a taxa de juros em 75 pontos base e parece querer seguir uma linha bastante dura aí para os próximos meses para combater a inflação. Como a gente pode ver aqui, então, mercado extremamente com medo, criptomoedas também, mercado em geral. Isso, para mim, pessoal, gera uma, uma janela de oportunidade para os próximos meses bem interessante e eu gostaria que todo mundo prestasse bastante atenção nisso, tá? porque é nesse momento aí que grandes investidores aí, ah, conseguem captar né, os ativos, os, os melhores ativos para poder ganhar aí no próximo mercado de alta. É tá? sobre isso que eu estou aqui agora de olho nesse momento. Tá? Eu quero focar um pouco o vídeo de hoje sobre isso. E a gente está hoje com esse sentimento aqui de medo, que é uma coisa que é muito perigosa. Tá? E os melhores investidores aí, no caso, sabem trabalhar com isso. Tá? E você não deve deixar que os sentimentos né, tomem conta do seu racional e deixam de, deixam, que deixam de você... Uh, né, fazer boas decisões, tá? então esse é o momento que você tem que tomar cuidado, o mesmo momento que a gente teve aqui quando o Bitcoin estava nessa zona aqui, eu vou entrar direto no vídeo aqui, então não esqueça de deixar o like apoiar, se inscreve no canal né? e participe também do grupo Telegram, mas quando o Bitcoin estava aqui pessoal, nessa zona aqui, ó, lá nos 50, 60 mil dólares, tava todo mundo desesperado com a ganância aqui, eu acredito que ainda é ainda mais perigoso aí que o medo, tá? Mas ambos são, são extremamente perigosos, né? Então você tem que sempre tomar cuidado com esses dois, os sentimentos do mercado, né? O sentimento de medo e o sentimento de ganância, tá? E agora tá todo mundo com medo e esse é o momento que, na minha opinião, você tem que cada vez mais abraçar o medo, tá, galera? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a ganância, se afastar da ganância e, e tentar o mais, mais próximo possível abraçar o medo. E as pessoas fazem exatamente o contrário e por isso que elas perdem dinheiro nesse mercado. No final do vídeo, aqui eu quero mostrar alguns gráficos interessantes que eu encontrei aqui. Tá? Acho que vai fazer sentido o que eu estou falando, porque eu quero dizer para vocês aqui no vídeo de hoje, tá pessoal? Então, vamos começar aqui dando uma olhada aqui no Bitcoin primeiro, tá? Vou puxar aqui os gráficos para a gente ver um pouco mais o que está que acontecendo. Mas galera, o é importante vocês terem ciência aqui agora, nesse momento, que o Bitcoin ele está aqui bem próximo de testar topos, topos anteriores aqui, tá? topo, topo anterior aqui no caso de lá de 2018, né? ele já está testando na verdade, né? então é uma região aqui bastante complicada, a, a gente consegue perceber aí pelos indicadores também pela, pela, pela forma como o preço está se comportando que... Uh, a força vendedora não está tão forte assim, tá? Inclusive o RSI, como eu sei por vocês, eu comentei, acredito que ontem, sobre isso também. A gente está vendo diversas divergências aí, tanto no, no Bitcoin, SP500, tá? Uh, e também divergências bearish aí no, no índice dólar, tá bom? Então, uh, a gente tem sim uma, uma janela aí dos próximos meses que vai ser bastante complicada. Eu acho que você tem que ter ciência disso aí, mas essa região que o Bitcoin está aqui, galera, na minha opinião, tá? A gente está muito próximo aí de um fundo, na, mi, na minha Humilde opinião, opinião, tá? não estou aqui para né, querer adivinhar o futuro, mas a gente está muito mais próximo de, de um fundo, tá, pessoal, do que um topo. Tá? Então, na minha opinião, essa é, é, a, é a oportunidade que a gente tem para poder acumular ativos que têm bons fundamentos, como o Bitcoin. Tá? Então, quando você entende fundamento de um ativo, você não vai entrar só pela ganância para querer ganhar mais dinheiro no curto prazo. Você vai comprar, acumular um ativo com Bitcoin que você sabe que não vai te desapontar aí para mim, na minha opinião o Bitcoin vai realmente surpreender bastante, tá galera? Então, eu tô aproveitando essa oportunidade aqui para poder me expor cada vez mais no Bitcoin, é basicamente o que eu tô fazendo aqui agora, tá? E eu acredito que você tem que avaliar né, o que você está fazendo nesse momento, porque tem muita gente que tá deixando o medo tomar conta e não se expondo em nada, simplesmente vendendo, inclusive vendendo no fundo, que é o mais perigoso aí, tá bom? Né? Num possível fundo, tá? Então, tome cuidado para sair vendendo aqui nessas regiões, tá? Eu acho que... É, a gente pode ter sim mais problemas aí adiante dos próximos meses, mas você, não, você quer fazer exposições aos poucos aí, mesmo que você pareça aí, talvez um, um, um idiota aí pra, por alguns meses aí, tá? que pode acontecer. Eu já aconteceu comigo várias vezes isso aí, tá? de comprar uh, Bitcoin, investir e ver o mercado faz, caindo e pensar que eu sou um, um péssimo investidor, mas no final, tudo é, esse sentimento de idiota, em frente, até inclusive com amigos né? ou familiares que e achavam que eu tava fazendo algo totalmente sem noção, é, tudo isso se pagou, né tudo, tudo se pagou muito aí para mim, e é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, tá pessoal? O sentimento de medo tem que cuidar, porque isso pode impedir você de fazer bons investimentos, tá bom? E a ganância também tem que cuidar, porque você pode acabar comprando aí no topo, como muita gente fez aí nesse mercado, né? Inclusive... O grupo Telegram aqui contava, nosso grupo Telegram nessa região aqui estava lá com uns 13 mil pessoas aqui no grupo, pessoal. Agora o grupo está caindo aí, caiu quase aí, ó, foi para 8.900 pessoas agora aqui no grupo. Muita gente saiu, tá? O mercado está todo em prejuízo nessa região e esse é o momento que as pessoas deveriam estar de olho para poder comprar, tá? Então, um, investimento pessoal e trading é muito você trabalhar com as emoções e, e contra a massa, tá? E aqui é essa oportunidade que a gente está vendo aqui agora, que eu tô vendo muitas pessoas aí estão é, fugindo dela né impressionante então galera vamos lá vamos olhar aqui primeiro aqui todo mensal olha só o mensal galera olha só o mensal aqui primeira coisa a gente está esse mês aqui falta faltam oito dias para fechar o mês e o bitcoin parece querer perder esse esse esse fechamento aqui desse candle ó, que foi no candle dos 19.900 dólares né bem interessante a gente vai ter que acompanhar aqui agora como vai ser o fechamento do mês do Bitcoin, tá bom? Então para mim aqui agora seria bom o um mês fechar acima dos 20 mil dólares, obviamente, né? Uh, e a semana, já comentei pra vocês, é importantíssimo a gente fechar a semana acima dos 19.300, tá bom? Então essas são as regiões que a gente tá aqui agora, que a gente tem que ficar de olho. Eu estou com ordens abaixo pro Bitcoin lá, até a região dos 11.800, botei a uh, ordem de compra, uh, e agora, pessoal, você tem que, o que você tem que fazer aí, na verdade, é definir quanto você está é, interessado em se expor aqui em Bitcoin, tá? Eu acho que a gente está numa região extremamente interessante e, e se você tem aí, então, um capital que você está disposto a, a, a segurar aí, pelo menos aí um ano, dois anos aqui nesse, nesse mercado, eu acho que vale a pena sim se expor aqui. É uma região extremamente interessante, tá? Mas tome cuidado aí também para você não, uh, a ganância também não pegar e você quiser entrar tudo all-in aqui, você pode ter problemas. Então você pode inclusive trabalhar um stop de compra, regiões mais acima, uh, que é um pouco mais perigoso de fazer. Tá? Eu inclusive tinha um stop de compra na região lá dos 22 mil dólares, que a gente cancelar ele, né, porque a gente viu que na, o, o, parecia que o mercado ia tava lá pegando liquidez, tá? foi essa a minha análise que eu estava acompanhando ali. Então eu tive que cancelar o stop de compra, então você pode botar um stop de compra, mas você pode revisar ele aí. Problema, o problema é você acordar um dia aí e ver que o mercado simplesmente virou, você perdeu aí de fazer boas compras, né? Então, galera, mensal aqui 19 mil dólares, 20 mil dólares por mensal, tá? Semanal, fiquem de olho aqui na região dos 19.300, que eu tô aqui de olho também. Agora, não entendi por que, que esse gráfico tá assim, ah, porque tá o gráfico da Bitstamp. Deixa eu ver, semanal, não entendi por que o gráfico tá, ficou assim, eu acho que eu desenhei alguma coisinha aqui. Deixa eu apagar isso aqui rapidamente. Meus vídeos não são editados, tá pessoal? Então acontece esse tipo de coisa. Não sei porque... Ah tá, porque eu tô em escala logaritmo, entendi agora, entendi. Tá, então, uh, no semanal galera, vamos lá, no semanal aqui é importantíssimo ficar de olho na região de tá? Então essa é a região que a gente tem que ficar de olho aqui agora, o Bitcoin tá querendo fazer esse pivô de baixa, mas não tá com muita força porque a gente viu ontem a sp caindo muito forte, né? É, caindo bastante, dá uma olhadinha com onde é que está esse pequeno isso aqui agora, e continua caindo, e o Bitcoin segurando bem, tá isso que é impressionante, é, é pra mim é algo que mostra para mim que está bastante força, inclusive eu comentei no Telegram ontem, pessoal, o Bitcoin está com força, e algumas pessoas até riram de mim, como assim está com força, está caindo, está com força porque esse pequeno está caindo, e está indo testar aqui provavelmente esse fundo aqui da região dos 3.600 pontos, né e, e é uma coisa perigosa, né quem viu meu vídeo lá também sobre... O beijo da morte que eu fiz aí quando, quando, quando a SP500 estava aqui nessa região, né, já alertando para esse possível cenário. Né, e esse foi, um, inclusive, uma das coisas que me ajudou aí um pouco a, a, a, a avaliar meu stop de compra naquela região dos 22 mil dólares, que a gente podia formar esse, esse setup aqui agora. Então, essa região aqui dos, dos, dos 3.600 pontos vai ser extremamente importante para a SP500. E a SP500 está caindo, o Bitcoin segurando. tá? Isso que é interessantíssimo de ver. Né? Antigamente, a gente via aqui o Bitcoin, a, a SP500 ela tinha o um risco de cair, o Bitcoin já estava caindo, pessoal, tá? Então, isso mostra para mim que um, existe boas chances de mercado já ter precificado uh, essas, estar tá precificando essas altas de juros que vão ter aí para os próximos meses, tá? Na minha opinião. Agora que o mercado vai começar a se preocupar mais, cada vez mais, é com uh, um risco de recessão, né? Essa é outra questão que a gente pode entrar aqui daqui, vai ser daqui, no caso, a seis meses, né? Como vocês viram, até, inclusive, eu mostrei para vocês esse gráfico aqui, ó. Deixa eu pegar o gráfico e mostrar em relação ao possível aqui cenário de, de recessão, que é essa curva de juros aqui. Vou pegar aqui. Esse aqui é o gráfico. Ó. Quer dizer que o Banco Central americano, aqui um menos o outro aqui, cadê o meu gráfico aqui Olha só, a gente, o Banco Central americano, ele está apertando tanto aqui as taxas, né? uh, uh, aumentando tanto as taxas de juros, que a, a inversão da curva de juros bateu aqui em nível praticamente recorde. Aqui. A, gente foi, a gente nunca chegou num nível tão baixo aqui, ó essa curva de juros. E sempre que a gente fica abaixo de zero aqui, né, negativo, isso mostra que o sinal de recessão ele é bem provável de acontecer. Só que isso vai... É, é um, é uma, ele vai ser, obviamente, a recessão vai ser uma... Vai, ser, vai ter um atraso, né? vai ter um delay dessa, dessas políticas monetárias que estão acontecendo aqui agora. Tá? Aos pouquinhos o mercado vai sofrendo, as empresas vão sofrendo, os earnings das empresas vão sofrendo, tá? isso vai levar, na minha opinião, a um mercado de uma recessão aí no mercado. Tá? então, uh, Mas isso aqui vai ser da, só daqui a seis meses, aí, com certeza o mercado pode dar, inclusive dar uma respirada nesse meio termo aí, sim. Tá? Eu acho que isso é possível de acontecer. Mas para mim o Banco Central Americano já, já, já apertou muito aqui, e vai causar problemas em diversos mercados, não só dos mercados aí de risco, mas também mercado imobiliário, enfim. Muita coisa vai dar problema aí com, essa, com, com o aumento de taxa de juros aí nessa situação. Né? O problema é pior na Europa, que eles já estão com uma, com uma taxa de juros ali, uh, aumentando as taxa de juros num, num cenário já de recessão, na minha opinião. Tá? Então vai ser extremamente complicado para os europeus. Os americanos têm uma folga aí, mas essa folga acredito que não vai durar muito. Tá? Então galera, em relação ao Bitcoin, voltando aqui para o gráfico de Bitcoin, vamos lá. Aqui agora no curto prazo, tá? Os trades estão extremamente complicados. Vamos puxar o gráfico de 4 horas. Está é extremamente complicado aqui para os trades. Pros, pros trades aqui. A gente está formando um padrão bem complicadinho aqui. Né? Fazendo topos, topos não, temos, não temos topos ascendentes, fundos, fundos descendentes, não temos nada aqui, tá Tô realmente bem complicado. É um momento aqui extremamente de cautela, na minha opinião, aqui para buscar trades. Eu continuo com meus trades aqui, meus shorts abertos nessas regiões aqui dos 20.500. Quem assistiu meu vídeo ontem, eu falei para vocês, deixei, mantive esses trades aqui abertos. Tá? E estou praticamente aqui uh, fechando e finalizando os meus shorts aqui à medida que o preço vai caindo. Tá? Se voltar para cá, eu vou reescalar esses shorts né, e buscar, buscar novas, uh, novas aberturas aqui de shorts nessas regiões. Tá? Especialmente se a gente tiver liquidações de shorts aqui também, tá? Vou ficar de olho nisso aqui nessas regiões aqui dos, do indicador aqui de pool de criação da BitMEX. Tá? E pegando aqui essa região 17.800, eu estou com horas de compra aí também para realizar né, esses, esses, esses shorts que eu estou aqui ainda abertos, tá? Então a gente tem pool de criação aqui fresquinho nessa região aqui 17.800 dólares, tá bom? para o Bitcoin? Então pessoal, olhando aqui o gráfico só, tá bem difícil de operar aqui, tá? Extremamente difícil de operar. Para abrir trades aqui, uh, acredito que você deve estar de olho aí. Realmente tá. Não tá, não tá simples de fazer. Uh, eu tô aqui sem abrir uma nova operação aí, praticamente quase uma semana. Tá, realmente extremamente complicado aqui uh, de abrir operação no Bitcoin, né? quase uma semana aqui já. E, então, galera, eu tô aqui agora esperando essas regiões aqui, bater essas regiões para poder. A realizar ou então abrir novas operações aqui, tá? Vamos passar aqui nos, nos, nos indicadores aqui então High Block rapidamente, vou mostrar para vocês aqui que eu tô de olho só lembrando também pessoal, quem quiser aqui ver quais são as melhores corretoras, quais são uh, onde operar, que spot futuros, né? Se bem que futuros no Brasil agora tá complicado também de operar, devido às novas uh, regras aí que, tão, que a CVM tá criando, enfim posso falar depois para vocês sobre isso aí também, no Telegram eu tô dando dicas para quem quiser saber mais de como, uh, como fazer nesse, nesse, nessa situação atual, porque eu tô no Brasil aqui agora nesse momento, né, também tá mas quem quiser aproveitar as corretoras aqui vou deixar o link do meu site aqui abaixo tá tem todos os tutoriais de como você conseguir aqui bônus as principais corretoras para quem opera futuros né? que tem experiência com o mercado futuro tá bom então que é SBT, você clica aqui nesse nesse nesse ícone aqui tem você vai saber como ganhar esses bônus aqui a bybit também então tudo atualizado aqui as principais corretoras que eu gosto de usar estão todas aqui tá inclusive tem tem aqui algumas ferramentas né Uh, tudo que eu uso aqui, pessoal, vão estar tá nessa página aqui no default.com. Dá uma olhadinha ali para ver se você uh, tem algo que possa, possa ajudar você aqui, tá bom? Então, falando do Highblock aqui nos indicadores de... Nos heatmaps de liquidação, a gente tem aqui no 12 horas, formando bastante liquidez ainda nessa zona aqui dos 19.500 dólares, tá? 12 horas. E também aqui nessa zona dos 17.300, 17.400, tá? Então, essas zonas aqui, ó, inclusive no 15.400 também, né? Obviamente, isso aqui é só nos 12 horas, tá bom? Então... É, é, das novas, novas aberturas de ordem que foram feitas aí na, na Binance, tá? Então, eu tô olhando aqui esses pools de liquidação. Uh, só que eu não gosto de botar aqui esses, esses uh, short que tão, tão curto assim nessa, nessa região dos Zé tá? Se eu for abrir a uh, ordem de short aqui, vai ser uh, shorts extremamente pequenos, tá? Eu não gosto de abrir short uh, muito perto assim, né? Uh, ou, ou então se o preço tá descendo, né? Como o pessoal acaba perdendo muito dinheiro em shorts, é shortar quando o preço começa a cair, tá? Esse é um, é um erro muito comum aí, eu, eu gosto de ver um pullback acontecendo, liquidação de shorts, confluência com esses, com esses indicadores aqui da, da, da High Block para poder me expor mais aí numa operação de short, tá? Então, R$19.400, a gente pode, R$19.400, R$500, a gente pode começar a, a se expor em, em short, na minha opinião, tá? Acho que existe essa, esse, essa, essa oportunidade, mas tem que, tem que colocar um stop, aí, na minha opinião, vai ser a região dos 21.500 Então, você tem que avaliar aí o risco retorno e acho que para shorts também está uh, cada vez mais complicado. Tá? Então, essas são as zonas que estou de olho aqui agora, no, olhando 12 horas. Vamos olhar aqui um dia, que acho que... sete dias, desculpa. Uns sete dias aqui, então, a região dos 20.300 uh, até a região aqui dos 20.800 são zonas aqui que tem bastante liquidez. Tá? Então, o preço poderia voltar aqui em cima para buscar estopar essa galera aqui, tá? Antes de continuar a possível tendência aqui, a tendência de, a tendência de queda, tá? E estamos formando liquidez nessa zona aqui dos 17.800, né? E também aqui nessa zona aqui dos 16.000 dólares, tá? Que é uma outra região que eu estou interessado também em fazer compras é, pro Bitcoin, tá? E olhando aqui também o é, um mês, a gente pode ver aqui, ó, essa zona dos 8 mil dólares até a região dos 17.800, bastante liquidez. Depois lá nos 16.200 também, que é uma zona que eu estou extremamente interessado em fazer compras para o Bitcoin aqui. tá Estou com ordens posicionadas 17.800 até os 17.300 e também a região aqui 16.200 dólares, estou com ordem posicionada E aqui a região dos 23.800 está muito afastado, não estou apostando muito nessa zona aqui da gente buscar, tá agora aqui no curto prazo. Então, acho que para mim a região que eu estou de olho aqui agora, os 21.500. Se o Bitcoin surpreender, romper os 21.500 e, e, 21 dólares, eu vou estar interessado aqui, já vou começar a ficar um pouquinho mais bullish, tá? porque a gente tem aqui, ó, pessoal, essa retração Fibonacci desse topo aqui até o fundo. Né? Então, a gente pode ver que essa região aqui dos 21. dólares já começa a ficar perigosa, caso a gente ficar acima aqui. tá? Então, a gente pode avaliar de botar aí nossos stops aqui, acima dessas zonas aqui, talvez dos 21.700, 21.500 para esses shorts que a gente vai abrir nessas regiões aqui, tá bom? Então, pessoal, em relação ao Bitcoin, análise técnica aqui que eu tenho para vocês e, e nos indicadores High Block, é isso, tá? Acho que não tem muitas coisas, milagres para a gente fazer aqui agora, nesse momento. Um, é, vamos, eu tô, o que eu estou fazendo aqui agora é buscando me posicionar. O volume aqui agora, eu não tive um volume, uh, acho que não teve volume muito interessante aqui, eu que Eu acertei volume do dia do Fed, tá? Não tem volume interessante formando o fundo Aqui. Mas também não vou contar com isso aqui para poder buscar fazer essas compras não para o Bitcoin. Estou tá? me expondo à medida que o preço vai caindo, é basicamente a minha estratégia. Agora pessoal, falar sobre esses gráficos aqui que eu encontrei no Twitter, aqui, bem interessante, para fechar o vídeo. A gente tem aqui esse, indicado, esse, indicado, esse aqui da, da Glassnode, né? o indicador on-chain, mostrando que os long-term holders, né? os, os mãos de diamante aqui eles estão... O, a, o, um, o percentual deles aqui, né, o quanto que eles estão aqui de fornecimento, de supply em loss. Né? Então a gente está aqui no nível bem crítico, sempre que o, a, a quantidade dos, dos holders aqui estão com, com a, seus bitcoins em loss extremamente alta, essa é uma oportunidade muito grande aqui de fundo para o bitcoin. Vocês podem ver aqui nesse gráfico que a gente sempre acaba formando um fundo aqui nessas, nessas regiões. Ó, tá? Formamos um fundo aqui, deixa eu mudar de cor aqui para ficar um pouquinho melhor. Uh, então aqui também, fomos um fundo aqui, não mudou de cor, meu Deus do céu, peraí, então vamos lá, agora foi, então aqui, aqui temos um fundo aqui, tivemos também um fundo importante aqui em 2019, uh, e também aqui em 2020, a gente fez esse fundo importante lá no Corona Crash, tá, então a gente tá numa região bem parecida aqui agora, tá, então isso mostra para mim, oportunidade para mim aqui agora, a gente se expor mais Bitcoin, não é da All In, pessoal, é se expor aí também, tá, então isso que é importante, aqui mostrando uh, a queda em relação à máxima histórica do Bitcoin, tá? Em 2012, aqui a gente caiu praticamente quase 94% aqui, depois de 2015 foi 86%, 2019 aqui a gente caiu 84%, se não me engano, por cento. Né? e agora que a gente está nos 70 e poucos aqui, tá? 74%. Tá? Então, existe espaço sempre para o Bitcoin dar mais escorregada. Eu estou com horas abaixo aí, conforme eu falei para vocês, mas tem que se expor aí, pessoal, na minha opinião, porque a gente já está extremamente crítico aqui. Eu, eu acho que é uma é, é, falta de censos não estar tá exposto em Bitcoin também, não comprar nessas regiões aqui. Tá? Outro gráfico interessante mostrando aqui que é o, o Profit and Loss aqui, é, realizado aqui, é, o líquido realizado, Ajustado pela captação de mercado. A gente está aqui ó, numa zona que mostra né, muita gente aqui em preju prejuízo nesse, nessa região. Tá? Então, bem parecido com o que a gente viu aqui nessas, em 2019, 2015. Então, a gente tem que também se expor. Aqui, outro gráfico mostrando isso interessante. E aqui, outro gráfico mostrando também né, o. o, o, o, o a realização aqui, o, o valor realizado aqui, no caso do Bitcoin, que está em 21 mil dólares agora aqui, então a gente fica durante o bear market um tempo abaixo do valor realizado que está em 20 mil dólares, tá? Então, 20 mil dólares é um ponto importante, se a gente conseguir ficar acima aí agora, é o momento de você botar seus stop seus, seus, seus buys aí, né? A, a, a, ficar atento com os stop buys aí, porque a gente pode, sim, o Bitcoin voltar a dar uma revertida. Então, essas... Essas regiões aqui, do, do, essas, essas, que mostra pra gente que a gente tem um espacinho a mais pra andar aqui, mas é, um, é uma janela muito pequena de oportunidade a gente tem que aproveitar aqui, tá, pessoal? E para finalizar aqui, tem esse tweet do, do Plan B, que achei interessante, que é bem parecido com a minha história aqui, né? Lá em 2015, e 2016, ele comprou Bitcoin por 400 dólares. Depois, dois anos do, de, depois, ele comprou em 2013 por, aqui, 4 mil dólares. Uh, ele comprou em 2015, na verdade, né? Depois ele comprou em e, de 2018, comprou 4 mil dólares. E depois agora ele está comprando de novo a 20 mil dólares. Tá? Então, interessante aqui isso esse, esse, esse aqui do Plan B. Vamos ver como vai se tornar isso aqui. Vai ser, eu estou realmente interessadíssimo em comprar. Esse é o momento que você tem que ter um pouco mais de ganância e não deixar o medo aí a tomar conta de você, tá? porque o medo é algo extremamente perigoso, tá, pessoal? Então, basicamente, eu queria falar para vocês aí no vídeo de hoje aí, é isso, tá? Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Tome cuidado com o medo, abrace o medo nesse momento, tá? Não deixe que ele. É, te afaste do mercado, porque você pode acabar sendo prejudicado. Mas, obviamente, a ganância também tem que tomar cuidado, que eu, por exemplo, sou um cara muito bullish com Bitcoin, tem que tomar cuidado para não dar a win, Eu estou sempre botando horas de compra à medida que o preço vai caindo, tá? E estou shortando à medida que o preço vai subindo aí, tá, pessoal. Esse short head aí para poder acumular mais dólares e possivelmente comprar Bitcoin ainda mais barato se eu conseguir. Tá bom? Então deixa o like se você gostou do vídeo e a gente se vê aí na próxima. Um abraço.